Olá pessoal, tudo bem? Prazer, meu nome é Wellington. Se você veio até esse vídeo aqui, saber sobre mais sobre o pau de cavalo cápsulas, você veio no um vídeo certo. Eu já tinha feito já alguns vídeos é, aí aqui no canal, que eu já que eu fiz o tratamento completo e também deixei meu contato, né, meu contato do WhatsApp. E algumas pessoas chegaram até a mim perguntando sobre mais é, sobre o pau de cavalo caps Daí eu vi a necessidade de fazer um novo vídeo respondendo todas essas, essas perguntas de várias pessoas assim diferentes umas das outras daí eu juntei as perguntas principais para estar tá respondendo nesse vídeo aqui para você que não conhece o pau de cavalo caps tá o pau de cavalo caps ela é um suplemento sexual tá é um suplemento é, sexual 100% natural e, e eu fiz o uso dele quando eu estava com um problema de ejaculação precoce tem muita gente também que está com dúvida referente a isso se cresce mesmo e tal. Então, esse vídeo aqui é especial só para perguntas e respostas. Eu peguei uma colinha aqui, né? Eu vou lendo e vou respondendo para você. Pra... E se você tiver mais alguma dúvida a mais, você pode deixar no, no final do, do comentário, nos comentários desse vídeo, tá? Que eu posso estar respondendo. E eu também tenho dois alertas para você. Fica até o final do vídeo para você não ser prejudicado, tá certo? referente ao pó de cavalo caps. Então vamos lá. A primeira pergunta pessoal é o seguinte: o, pau, o que é o pó de cavalo? Pessoal, o pó de cavalo, ele é o pó de cavalo caps, cápsula. Ele é um estimulante sexual, tá? Ele aumenta aí o seu líbido e também ele é, tá também ajuda no crescimento. E também na grossura do seu pênis, dependendo do tratamento que você pega, tá? Eu vou explicar isso mais pra frente, referente ao aumento peneando e, e a grossura na pergunta consequente, tá certo? Outra pergunta, o pau de cavalo funciona? Funciona pessoal, eu utilizei ele durante 5 meses, tratamento completo no meu caso Eu, eu utilizei ele durante 5 meses, tá? São 5 potes, é um pote por, por mês e eu, eu vou falar aqui como que vocês é, utiliza, né como usar é, durante o mês tá certo vamos lá é, é aprovado pela Anvisa sim ele é aprovado pela Anvisa a primeira coisa que eu fiz é pesquisar sobre isso a numeração da Anvisa ele é aprovado pela Anvisa tem a numeração lá vocês é, pode estar tá dando uma verificada no site oficial que eu deixo aqui também na descrição do vídeo tá certo vamos lá tem garantia tem tem garantia assim tem uma garantia de 30 dias tá é, como que seria essa garantia de 30 dias você vai receber o produto tua casa você vai utilizar ele durante pelo menos aí umas três semanas já, já dá para você perceber se teve alguma diferença aí no seu organismo né não é, se você melhorou no ato sexual se você sentiu alguma diferença se você não sentir legal assim não viu muita diferença até o vigésimo no, é, é, é, nono dia você pode mandar um e-mail lá pedir o reembolso, né pedir o seu dinheiro de volta. Eles mandam o dinheiro de volta, tranquilo. No site explica certinho referente a, a garantia, tá certo? Vamos lá. É, como que chega na minha casa? Pessoal, chegou na minha casa, uma caixinha discreta, a caixa não tá mais aqui, tá? A caixa eu já joguei fora, uma caixa marrom. É, vem assim impresso assim um papel branco só com o nome não não aparece o nome do produto nada parece o seu nome o endereço chega certinho na sua casa qualquer pessoa pode receber tá certo respondendo essa pergunta vamos para a próxima onde comprar pra você comprar o pó de cavalo caps é o seguinte é, tá tendo muito um, um probleminha aí tem pessoal aí que tá achando que é uma forma inteligente de estar tá comprando no Mercado Livre no LX, tá? Esses lugares você não compra ou pode Cavalo Cap, só compra só pelo site oficial. Ele só vende só no site oficial porque é, eles não distribuem nem no Mercado Livre, nem no LX e também nem nas farmácias porque eles são umas lugares eles não têm assim um estoque específico para estar tá entregando né então eles preferem vender só direto do site que é o site oficial que eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui para vocês tá certo voltando aqui é... qual que é o melhor kit pessoal o melhor kit é o kit que se encaixa no seu no seu orçamento e na sua necessidade assim no meu caso quando eu comprei eu comprei porque eu tava com problema de ejaculação precoce Creio eu que com três cápsulas já resolvi esse problema, mas eu vi também lá no site que a vantagem também com o kit completo, que era o crescimento peniano e a grossura. Daí eu peguei o kit completo para o tratamento completo por, por esse motivo, além de curar da ejaculação precoce, ia ter o um aumento peniano e a grossura também. E também é, as ereções são mais firmes, né? O, o apetite sexual aumentou bastante, então o melhor que tem é o tratamento completo. Só que se você é, achava melhor que o de três meses, né, que é o, o kit com três potes, já vai te ajudar, também é, é recomendado também, entendeu? Se você não tem problema assim sobre, num, sobre o tamanho do pênis e a grossura, o de três meses já é essencial, tá certo? Vamos lá. Como tomar? Pra você tomar ele? Você vai tomar duas cápsulas por dia. É, você vai? Eu tomava um, um antes do almoço, que é 10 minutos antes do almoço, e um, um antes da janta, que é 10 minutos antes da janta, ou seja, duas cápsulas, cápsulas por dia que dá 60 cápsulas no mês. Que é um pote fechado, tá certo? Uma cresce mesmo, cresce pessoal. Cresce no meu caso, cresceu, engrossou é quatro centímetros, só que com um tratamento completo. Estão fazendo vídeo aqui no YouTube falando que em três meses já aumentou quatro centímetros. Isso é mentira, não tem como. É só com um tratamento completo, tá certo? Respondido. Vamos lá. E mais uma sobre referente ao alerta, pessoal. Acabou aqui as perguntas. Referente ao alerta que eu falei para vocês lá do início, que é o seguinte. Tá tendo muita falsificação aí, tá? E não compre nem no Mercado Livre, nem no LX, tá? Nessas duas plataformas. É, o pau-de-cavalo Cap só vende só no site oficial, só no site oficial, já foi avisado. Então eu vou deixar o link aqui na descrição do, do, desse vídeo aqui pra vocês, do tratamento completo e do tratamento de 3 meses. Você escolhe qual que é a melhor opção para vocês. Se tiver mais alguma dúvida que eu não respondi aqui nesse vídeo, comentário para mim tá respondendo para vocês então esse vídeo é especialmente é só de perguntas e respostas referente ao pau-de-cavalo caps para quem não conhece para quem quer saber quem já teve já o resultado para quem já utilizou então eu resolvi fazer esse vídeo aqui para ajudar você